tremeram, olha gente ai Jesus gente juro puta que pariu Jesus senhor, desculpa o palavrão mas Deus é muito bom ai Jesus amado Deus é muito bom ah! Ah! meu Deus do céu, muito obrigada muito obrigada Caraca, é campeão! Champions League, porra! Jesus! No mato que meu marido, eu não sei nem onde está meu marido. Já tirei foto com a taça e não sei nem onde está meu marido, mas eu tô aqui ó. Uou!